E aí, pessoal! Resolvi fazer esse vídeo depois de assistir um vídeo do Pirula em que ele fala a respeito do inglês. E também vi alguns comentários que as pessoas fizeram nesse vídeo, um, comentando, falando sobre o esperanto. Então achei que seria uma boa oportunidade de fazer um vídeo resposta para acrescentar algumas informações que eu acho interessante e, e também fazer algumas críticas a algumas coisas que o Pirula fala. Eu não sou linguista, também não sou poliglota. Mas depois de estudar tanto inglês como esperanto, eu acabei descobrindo algumas coisas interessantes que eu vou... algumas delas eu vou, eu vou contar agora nesse vídeo. Bom, também eu sou um grande fã do Pirula, eu assisti praticamente todos os vídeos dele. Acho, acho bem interessante e útil a, as informações que ele, que, ele, que ele passa nos vídeos. Inclusive, eu costumo citar um vídeo dele em, quando eu faço apresentações sobre esperanto é o vídeo que ele fez a respeito da viagem é, para a França, em que ele comenta que lá ele não conseguiu praticamente usar inglês, porque lá as pessoas... Uh, não é não é comum lá as pessoas falarem inglês. Então isso isso já é um, um argumento interessante para mostrar que o inglês não tá tão expandido assim no mundo como, como algumas pessoas falam. Né? O título do vídeo do Pirula é Difícil aprender inglês? Não mesmo. Então, uma crítica já começa por aí. É, se, fosse fácil, se, se fosse fácil aprender inglês, acho que o Pirula nem teria feito esse vídeo. É, então, o, é, é, é claro que, que é difícil aprender inglês. Até aprender Esperanto é difícil. Mas ainda considerando que o Esperanto é muito mais fácil do que o inglês. É, o, o próprio, no próprio vídeo, o Pirula mostra que ele teve que se dedicar para aprender esse é um conselho importante para quem está aprendendo uma língua, que é a necessidade de se dedicar, de se esforçar. Que, por sinal, é o conselho número 1 um da Julia Jolie, que é também comentado no, nesse vídeo do Pirula. Mas também, praticamente qualquer um é capaz de aprender uma língua, desde que tenha tempo, vontade e, e alguns recursos. Motivação é um fator importante para que, que uma pessoa aprenda inglês. Uh, inclusive a minha a minha história com o inglês é semelhante à história do pirula na época em que eu estava na escola eu era, era uma das matérias que eu, que eu tinha mais dificuldade que eu tirava as notas mais baixas é um sinal de que na, na época eu não tinha motivação não tinha faltava uma razão uma coisa que, justifi, que justificasse realmente a necessidade de aprender inglês aliás isso que acontece de, do ensino ser forçado, de, das pessoas serem na verdade, obrigadas a aprender é uma coisa que, que desmotiva, uma coisa que me incomoda talvez seja assim com todo mundo. Então, o, não, é, não é necessário ser, ser anti-americano ou anti-norte-americano para não querer aprender inglês. Na verdade, basta uh, não, não ter uma motivação. Eu quero também reforçar que usar uma língua nacional, no caso, o inglês, quer dizer, uma língua de um, que é usada em um país, uh, não é uma boa solução para o por uma comunicação internacional, para ser usado como língua internacional. Existem diversas razões para isso. Por exemplo, que uma língua nacional é mais difícil de ser aprendida do que uma língua planejada. Mas também, enquanto o resto do mundo precisa estudar, gastar tempo e dinheiro para estudar inglês, para aprender inglês, os anglófonos aproveitam isso esse tempo para se especializar em outras áreas. Há até anglófonos que, que apoiam o esperanto e estudam o esperanto. A minha teoria é que, como eles não têm uma grande pressão para aprender outras línguas, eles podem se dedicar ao esperanto. É o contrário para quem não é anglófono Na verdade, eu conheço algumas pessoas que até gostariam de aprender esperanto, mas, por enquanto, precisam se dedicar a aprender outras línguas. Então, não estudam esperanto por causa disso. também isso não quer dizer que não é importante, que as pessoas não devem aprender inglês. As pessoas certamente devem aprender inglês. Se uma pessoa contra o uso do inglês, não é deixando de aprender inglês que vai estar contribuindo para mudar a situação. A pessoa pode, por exemplo, traduzir textos do inglês para outras línguas, ou então uh, apoiar e aprender o esperanto. O, o Pirula comenta que o mundo é injusto. Sim, é verdade, mas isso não quer dizer que a gente não deve fazer nada para tentar melhorá-lo. Outro fato semelhante, que o Pirula contou e que também aconteceu comigo, é que foi justamente na época da faculdade que eu vi realmente a necessidade de aprender inglês e, e eu pratiquei mais e acabei aprendendo. Eu estudei ciência da computação e, e tive que ler vários, vários textos, até porque eu queria entender o que, que tinha nesses textos, queria entender melhor o que o estava que escrito e acabei uh, aprimorando muito meu inglês atualmente, tenho até facilidade para ler textos, especialmente se for da área da computação. Textos de outras áreas, às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Por outro lado, para compreender o que as pessoas falam em inglês, aí eu já tenho uma razoável dificuldade. Isso é resultado até do fato de eu ter aprendido muito lendo. E como existe uma razoável distância entre o inglês escrito e o inglês falado, uh, acaba resultando nisso. Existe um texto interessante de um italiano que se denomina Antires. não sei exatamente como que se pronuncia esse nome. Ele trabalha na área da computação e o título do texto que ele escreveu é English has been my pen for 15 years. Nesse texto ele conta as dificuldades que ele vem enfrentando com o aprendizado e o uso do inglês. E ele cita esse fato da dificuldade uh, do uso da língua falada, principalmente com nativos. E um dos conselhos que ele dá é justamente que as pessoas que estão aprendendo é, pratiquem é, ouvindo gravações o quanto antes. Outro fato interessante é que é mais fácil conversar em inglês com pessoas que aprenderam inglês como segunda língua e que não, que não têm inglês como língua materna. Existe uma reportagem da Dot Vela que falam sobre o inglês usado em países não anglófonos, que eles chamam de inglês mal falado. Quem sabe, já é uma opinião minha, o, isso acabe dando origem, ao, no futuro, a uma outra língua que vai que acabe sendo usada como uma língua internacional. Então, para quem está aprendendo, é importante, se possível, conversar com pessoas que têm o inglês como, como língua materna. Se isso não for possível, pelo menos com quem uh, tem o inglês como segunda língua, mas que tem como língua materna uma língua não latina, mas diferente do inglês. Se não for possível, aí o jeito é conversar com, com pessoas, com brasileiros mesmo. Conheço até uma história de um professor meu de matemática da faculdade, que ele, que ele contou que ele, ele, ele fez, ele estudou mestrado, doutorado, pós-doutorado na Inglaterra, e ele contou que, que antes de ir para lá, ele praticava e conversava com um amigo inglês, e eles conversavam facilmente, e é e ele acreditava que, que o nível de inglês dele era bom. Aí quando chegou na Inglaterra, ele percebeu que não era bem isso, que ele, na verdade, tinha teve muita dificuldade para conversar com os, os anglófonos mesmo lá. É importante considerar também que essa grande diferença que existe é, entre o inglês escrito e o inglês falado não está apenas na pronúncia de palavras isoladas. Também acontece em, em expressões, ou, quando quando as palavras se juntam expressões ou frases. Um exemplo, eu lembro de uma música que, que tem tocado bastante na rádio, não lembro o nome da banda, acho que é uma banda alemã, inclusive, em que a vocalista fala Easy Right. E, e a impressão para muitas pessoas é de que, a, de que ela disse Easy Right, duas palavras, o que na verdade não, até é meio estranho. E não é isso que ela fala, ela fala Is It Right. O som é praticamente o mesmo das, das duas situações. Um exemplo em língua portuguesa, uh, eu lembro de ter ouvido de uma amiga uma vez, que um estrangeiro estava no Brasil e ele uh, perguntou assim, ah, eu tenho uma palavra que as pessoas falam um monte e eu não estou achando no dicionário, é essência?". Não, mas... É, respondi, não, mas essa palavra não existe mesmo. Falei, não, mas as pessoas falam um monte, quando estão no ônibus, fica falando 'sença', sensa? Um, um, um fato importante que a gente tem que considerar é, é que o inglês está por todos os lados. A gente ouve direto música em inglês, filme em inglês, uh, tem inglês escrito por todos os lados. E, inclusive, isso é, até realmente facilita o, o aprendizado e talvez cause uma certa impressão de que o inglês é mais fácil do que outras línguas. Que inclusive o Pirula comenta que que até é bom a gente usar o inglês como língua internacional por ser mais fácil. Realmente eu acho que a gramática, principalmente se comparado com a língua portuguesa, é mais fácil. Mas em outros aspectos o, o inglês é até mais difícil, especialmente nesse detalhe da compreensão da língua falada. De repente se a gente ficasse o tempo todo uh, ouvindo músicas uh, em outra língua, sei lá, alemão, a gente, em vez do inglês, a gente talvez achasse o alemão... Mais fácil do que o inglês. Mas o inglês, ele está por todos os lados e, e as pessoas são incentivadas e quase obrigadas a, a aprender inglês. Mesmo assim, mesmo com, com toda essa pressão, existem poucos fluentes. No caso do Esperanto, a situação é até o contrário. Existe pouca propaganda para que as pessoas aprendam Esperanto. Uh, praticamente ninguém é obrigado a aprender Esperanto, as pessoas não vão. Dificilmente vão ganhar mais dinheiro se aprender Esperanto e, e mesmo assim, das pessoas que decidem aprender Esperanto Relativamente, muitas pessoas se tornam fluentes Isso, isso já é um, um claro indício de que realmente o Esperanto é mais fácil de ser aprendido do que, no caso, o inglês Bom, cada pessoa tem um método ideal para aprender uma língua Algumas pessoas precisam fazer um curso, outras pessoas hum, preferem usar livros Primeiro por conta própria pela internet. Uh, algumas pessoas gostam de começar pela gramática, outras pessoas preferem deixar a gramática de lado e partir direto para o uso da língua uh, em conversas, mais ou menos como o Pirula contou. Uh, então, cada pessoa precisa descobrir o, o, o seu método. Se comenta muito o que chamam de valor propedêutico do esperanto que é a capacidade uh, do Esperanto ajudar a aprender uma outra língua. Já foram feitas várias pesquisas uh, em, em relação a isso, usando uh, até onde eu sei turmas uh, de crianças, em que se pega uma turma de criança que primeiro durante alguns meses ou anos estuda Esperanto e depois uma língua, uma determinada língua, e outra turma que, que uh, desde o início uh, estuda a, a a outra língua. Então, a turma que estudou Esperanto atinge, em, em média, um, um nível maior do que quem não estudou inicialmente Esperanto. Normalmente as pessoas costumam fazer uma analogia com o aprendizado de um instrumento musical. Primeiro a pessoa aprende a tocar falta doce e depois um instrumento mais, mais complexo. Então, mais ou menos, qual que é o benefício que o Esperanto pode trazer nesse sentido? O Esperanto ajuda a pessoa a aprender como aprender uma língua. Como esperanto é relativamente fácil, se comparado com outras línguas, pode ajudar a animar a pessoa, uma pessoa que acredita que não é capaz de aprender outra língua, aprende esperanto e se anima e descobre que é capaz de aprender uma outra língua e depois, assim, vai aprendendo outras. E também ajuda com noções gerais de gramática, de vocabulário, já que o vocabulário o esperanto é baseado em diversas línguas uh, europeias e, e o aprendizado de fonemas novos. O, a rigor, a pessoa conhece os fonemas da sua língua materna e tem dificuldade para fonemas de uma, de uma outra língua. Esse valor propedêutico, na verdade, se aplica a qualquer língua. Depois de você aprender uma segunda língua, é mais fácil aprender a terceira e depois a quarta. Uh, comigo até aconteceu o caminho. Contrário, eu aprendi primeiro inglês e isso me facilitou para aprender esperanto. Um conselho que eu acho importante, que eu aprendi em um vídeo chamado Fluência em Esperanto, do Emílio Cid, uh, ele fala que, que as pessoas devem desenvolver a capacidade de se comunicar usando o pouco vocabulário que, que sabem. É comum as pessoas pensarem numa frase em português e tentar traduzir mentalmente aquela palavra para a língua desejada, e isso acaba dificultando, porque na frase em português você pensa em várias palavras complexas que você não sabe como falar na língua que você quer. Se a pessoa precisa falar o nome de uma coisa que não sabe o, o nome na língua em que está falando, na língua que está aprendendo, tenta descrever, em vez de falar uma palavra, fala diversas para tentar se expressar. É mais ou menos o que as crianças fazem, elas se viram com as poucas palavras que sabem. E inclusive, até o, já aproveitando o conselho do Pirula, de não ter vergonha, é, não ter medo de errar, também inspirado no comportamento das crianças quando aprendem a língua materna. O Pirula comenta sobre decorar palavras. Ele até diz que de repente algum professor vai reclamar disso, dizendo que é errado ficar decorando palavras. Mas, mas eu concordo com o Pirula, muitas vezes é, é útil, e porque, porque te dá um, uma, série, uma série de ferramentas que vão te ajudar na hora que você vai conversar. Uma sugestão é usar alguns softwares ou sites próprios para isso. Uh, uma, existe um software livre chamado Anki e um site chamado Manrise. Eu acredito também que em algum momento a humanidade vai usar uma língua planejada como língua internacional, porque é uma solução muito mais adequada para essa finalidade. Pode até ser que a língua não seja o esperanto, pode ser que alguém uh, desenvolva uma língua que seja mais aceita. Mas até hoje a alternativa conhecida e que se, se sabe que já foi testada e se sabe que vai atender bem essas necessidades é o esperanto. O esperanto não é perfeito. A noção de perfeição, eu acho que não se aplica numa língua. Nunca, nunca vai existir uma língua que agrada no mesmo nível todos os povos. E mesmo não sendo perfeito, o esperanto está atendendo bem as, as necessidades. Como ele foi planejado a partir de línguas europeias, isso, isso acaba, acaba facilitando a criação da língua. Eu, eu diria até que o esperanto é como se fosse as línguas europeias passadas a limpo já que as línguas europeias elas são semelhantes, elas têm línguas ancestrais em comum. Existem outros fatores que, que ajudam o Esperanto a ser mais aceito do que diversas outras propostas de línguas planejadas para uso internacional. Uh, talvez o fato do Esperanto facilitar a, a, a criação de poemas, o que facilita uh, fazer a... Trabalhos culturais, trabalhos artísticos, músicas. Talvez alguém pense: Ah, ele está falando que esperanto é mais fácil, mas será que ele sabe falar alguma coisa de esperanto? Eu acho que o meu nível de esperanto não é muito bom, mas alguma coisa eu posso falar. Uh, Minhas esperas, que bichatos meu vídeo. Kaebl e te comprenos, que ele cai que eu me parolas num. Char plurai esperanta e vortoi, esta simile a portugal e cai mitredanças pro via atento, cai senhoro senhoro me rava sondo que ter estas crayono meiras alerneio fiestas minha fratino patro cristinasco estas é la